Logo anotado, hein? Super final, troféu Thiago Pereira, tudo pronto, tudo acertado, finalizado. É domingo na piscina do Corinthians. 300 nadadores disputando aí 80 provas, 50 metros nos quatro estilos para todas as categorias do pré-minim até o júnior, nadadores de Down convencional e os paralímpicos. Uma competição que começa já a partir das 7 da manhã, entrada pelo Portão 3 no Corinthians, 7h30 aquecimento, 8h30 nós temos um desfile de abertura e, a partir daí, o, desfi... o início das provas. Pela manhã nós teremos as provas de 50 costas e 50 peito, à tarde, 14 horas aquecimento, 15 horas as provas de borboleta e livre. Lembrando, premiação por prova, por categoria e, inclusive, separados, mesmo nadando juntos, nadadores convencionais, paralímpicos e, e de Dow, nadam juntos, mas são premiados de forma separada. Ao final da soma, ao final da, da, de todas as provas, vamos premiar aqueles que foram os melhores atletas na soma dos quatro tempos. Ou seja, o melhor nadador de cada categoria, um total de 24 troféus, serão premiados pela, pela competição, pelo circuito Troféu Thiago Pereira. E aí, entre os 24 premiados, 20 de categoria, os dois paralímpicos e os dois de Down, nós teremos aqueles que foram os grandes vencedores do Troféu Thiago Pereira e vão aí sim receber o troféu Thiago Pereira 2018, um masculino e um feminino, baseado no índice técnico, e índice técnico em relação ao calendário nacional. Uma competição diferente, uma competição onde os atletas serão apresentados individualmente, por isso quem não preencheu essa ficha por favor, leve essa ficha na competição. Essa ficha é o, a, a tua apresentação, na qual eu, inclusive, você ser o, o locutor oficial do torneio, apresentando cada um atrás da raias e durante as competições. A competição ela vai ter um caráter um pouco mais dinâmico em relação às classificatórias. Nós somos apenas duas séries de cada, de cada categoria. E as, pro... e, as... e as premiações serão exatamente logo após a realização da prova. E olha, grandes novidades, pode contar, hein? Transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube, um grande telão. Aguarde que nem mais novidades aí. A gente se vê, é domingo, na piscina do Corinthians. Super final, o troféu Thiago Pereira. A gente se vê, até lá.